Começa-se a ouvir a batucada, e a festa começa. É o anúncio do carnaval em São Vicente, Cabo Verde. As figuras obrigatórias do carnaval cabo-verdiano, os mandingas, saem sempre ao domingo, um mês antes do dia dos desfiles oficiais, e vão arrastando multidões até ao denominado Enterro dos Mantingas. O que acontece no domingo a seguir ao Carnaval. Nós não tivemos minha opinião de transmitir. Nós não a alegria, diverti. Para nós é um, um forma de nos divertir, uma forma de estote de sapo. Que era é uma coisa praticamente, de mim mesmo, já vamos me lhe no coração. Para falar a verdade, mendinga de Ribeira assim, um de Guiné, com o patamar lá arriba. bem dizer tanto folhões que está para nos traz. É um bocadinho complicado, nunca se vê explicou mas eu que é milhares de pessoas que então, coisa, pronta. Não é nenhum daqui que pronto, sempre boca pode evitar, que é pedir, abordar pessoas que é para pedir dinheiro. Vou entender? É uma coisa muito raro que evitar. sempre que te na um, na, na medicina, te um é que te pedir, vou entender? Ele é uma coisa que nós pode evitar que às vezes acabem por ficar para trás, ou entender. então ele é uma coisa difícil para, o... para tentar acabar com ele, para conseguir próprio. Sim, nós que ele aqui é o é nosso objetivo, cada dia vai voltar mais forte, e o que nós estamos cada dia vai de ganhar um patamar mais alto. O que nós cantor por o bloco, está a dizer? Mendinga que tem preto no branco. Mendinga é toda gente. E Ribeira Bode nós nunca temos conta, nunca tem que aquele mais a dizer não. A de tal zona, não. Nós não aceitamos tudo. Desde que ele venha respeito e comportar, não aceitamos tudo. É uma coisa inexplicável, é uma sensação que. um pouco poder explicar mas mesmo. É e alegria, é. E... E tipo amor, amor a um clube, amor. E um jogo de futebol, tem amor a... aquele clube, é amor à a... Mendinga também. Os desfiles atraem não só os locais, mas também os turistas, tornando-se numa fonte de rendimento. Este é o turista que te procura a nós, por acaso, inclusive lá fora, às vezes, com os dois, te espera a nós. Tô a União, Mendinga, praticamente grinha assim, na zona de Ilha Madeira, Ribeira Bote, eles dizem assim, fora outra zona, também, que é dizer, pessoas de outra zona, é um fundo de rendimento, um bocote, um bocote de pais de família, mãe de família, um tombo até, ela está a gerar uma economia, Fora de ser. Tudo gente desganimista, eu por acaso me põe a venda na cabeça, me acaba para vender, graças à mendiga. Esta manifestação acredita-se que chegou ao país, nos anos de 1940, das ilhas do arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, e também de São Tomé e Príncipe.